Como é que é pessoal? Eu sou o Spartini, bem-vindos! Ora, hoje vamos fazer um jogo que eu já devia ter feito há não sei quantos meses. A última vez que eu joguei FIFA foi em Dezembro. Dezembro, meu Deus. Já foi há muito, muito, muito tempo. E então temos que fazer agora aqui um jogo de FIFA. Entretanto, está para chegar o novo FIFA. Chega lá para Setembro, mais coisa, menos coisa. E então, pronto, temos que fazer, né? Ainda não, eu não acabei a porcaria da história do Hunter, né? Não sabemos ainda como é que está. Eu sei que estamos ali, fácil de ver, né? Estamos aqui em primeiro lugar. Falta-nos um jogo. Eu vou por aqui avançar já para Madrid. Vamos jogar contra o Espanhol. Passa a pé conseguir ganhar, né? Se a gente ganhar o jogo, ou até só um empate, só um empate, ficamos à frente do Barcelona, né? Falta-nos um jogo? Eu acho que só falta um jogo para acabar isto. Uh, esqueci-me completamente Completamente Não sei se entretanto tive alguma porcaria para fazer no Black Desert Na altura uh, Vamos por aqui jogar como Hunter Tive alguma coisa para fazer no Black Desert na altura Mas esqueci-me completamente Do nosso amigo Hunter Vamos lá aqui tentar Sei que estávamos a jogar muito bem Ali com o Griezmann Com o nosso amigo e que pena que Não conseguiu aqui o campeonato do mundo Tenho muita pena dos gajos Uh, Por causa que estava, que estava que eles tivessem ganho a França, Pá, foi uma pena, mas pronto. Agora, quando é que eles vão ter outra oportunidade? Não sei, né? Não sei. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. É no vamos lá, vamos lá. Olá, Eu e o Chrisman, é agora aqui vamos chegar, sangrar Eu Já não me lembro se é dos, é dos faith, botões. É... Atlético Isso. Madrid Dá lá, dá lá na linha, dá na linha. Ah, graças, é mano. Ah, vai, vai, vai. vai. Ui, que era lindo. É, vai, vai, vai, vai. Um isto. Tá muito alto. Ok. Ai, cá em cima gajos. Temos que ganhar isto, temos que ganhar isto. que é que é isso? O que é isso? Oi, oi. Não gostou. E na linha pá mesmo me ganha de cabeça Boa Ah oh. oh, oh. merda Pressiona, os Conseguimos, ei é falta mal timing O cara que assim foi mal timing então, O gajo deu-me uma castada Ganhou, ganhou Session one back by Adlett Madrid here. What a hunter. What a hunter. Well here. Oh, <laughs> <me> <laughs> the move has broken down. Correa. Okay. Griezmann. Okay. Boom. Well, the well done. Ai ah, ah, merda! Ora, pressione aí, pressione aí em cima! Ui, ui, que é nossa! Ui, que é nossa! Já está, já está! Oh, que estúpido, maluco! Pressiona, gajo! Ui, estou a fazer coisas mal de timings! Por acaso não foi! Pressiona, pressiona, pressiona! Não deixe, a gente só precisa do empate! Mas eu quero a vitória! Uh -huh. Nada, para nada, para nada! Isto é muito tempo sem é treinos, muito tempo sem treinos e depois acaba dado nesta merda, já podia ter marcado um boleto. Vá ah, para a linha, para a linha, por aqui eu, ali eu. Boa, boa. Bora, bora! Isso! Estão em uma boa que para o Griezmann, eu já estava lá no meio. Toma, Toma, toma, toma. Oh que é que cabrão! E O oh, gajo não me larga. Ui. Senhor, pessoal. Ah, que merda. Isso o timing. Já não lembro como é esse pé da bola, pá. Ele, ele é no Y. Pérez. Ganhou, ganhou. Pera, pera. Tem que ter calma também, não vou tirar à toa, né? Ok, no Y. Isso. Dá na linha, dá na linha. Já foi. Não foi nada. Bui, Chrisman. Está fora de jogo, pá. Partiste cedo, mas ele é que passou-se. É tarde demais, para Não fui para vencer demais. Eu nunca participei demais. Ora, ora, pressiona. Ganha a bola, ganha a bola. Ganha a bola ali, ah, olha a lindo, linda bola. At que gris. Ah. Foi lá em cima, foi lá em cima. Carrasco. Ui! Que merda! Exageneira. Brinca, brinca, brinca, brinca aqui, brinca, que eu conto uma história. Hunter. com muita força, pá. Ele tem aquela sensibilidade maravilhosa. aqui eu. Ui, já está, já está. Ah, pouca força, pá. Ia no sentido oposto à bola. From Ai, cabrão, ah! Ia me roubando a bola! Ora, mora. Olha okay. ali! Pumba! Uuuuh, merda! Ok, tá bom, tá bom, tá boa. Muito boa. Felipe ah. Luiz! Lá que eu, lá que eu, lá que Ih, caralho, eu não consegui! Cara, precisava de virar, fugir do gajo, pá! não está mal, é? só precisamos de empate mas eu preciso marcar senão eu não estou não sossegadinho até o final do jogo precisas melhor a tua precisão joga como avançado, não é só marcar gols, eu sei, eu sei, eu estou a jogar estou a fazer isso, pá estou a fazer isso, pá, estou a fazer a bola rodar estou aqui e jogar, olha aqui eu, vês, vês? Depois ia fazer um passo de merda, mas... Oi! Isso, roda a bola, roda a bola, roda a bola, roda a bola! Roda a bola redondinha! Ok, ok. Vamos a jogar bem. Põe aqui na frente. Aqui na frente. Ganha, ganha! Olha eu! Ui! Brincadeira, fez-me o passo na desmarcação em vez de. Ah, caras, Vai, mora, mora, mora! Funciona. Não é nada. Assim não dá. Assim não dá. Assim não dá. Dá, dá, dá na frente. Olha ali sozinho. Jiménez. Ia vir ao jogo. Olha aí, olha aí, olha aí o Griezmann. o Griezmann. Sério. Agora foi pouca força. Olha o capuz do cara. o capuz Cara, se primeiro toda com muita força agora com pouco força. É um gol certo. É um Dá na linha, olha ali. Ah, desculpa. Oi. Pumba! Outra vez a defender, pa. lá, vai lá, já estamos, estamos a ameaçar, hein? Ah, oh, oh, cara, caraças, Gris, mano, era um to top point, point. lá. Vai, pressiona, pressiona, pressiona. não deixa, não deixa, não podem jogar, não podem jogar, hein? The, uh, sharp nossa, é, nossa, é mim, é mim, é mim, é pois bora bora bora Bora. a hora o como é que é possível para não conseguir marcar porcaria de um gol diz mista o que é que eu faça o que é que eu tu tens alvo 7.7 e um golo oh caraças oh e o mister vai ficar disto comigo não fica disto mister Ai larga-me, ai é sério, olha ali o gajo Foda-se, estava a me agarrar pá. Filho de uma ganda égua Eu queria desmarcar e ela agarrar-me oh. é Já foi Não foi nada Pressiona, pressiona, pressiona, não deixa os gajos jogar, um hein? Olha! Roma! Oh, não deixa, não deixa, eles ainda vão aí, enganam-se e põem a bola na nossa baliza, Mas hein? Risco de ser substituído! Mas tu um estás parvo! O teu melhor jogador que é. Esse... Olha-me ele! Ui! Bora, bora, bora, bora! Ui! Risco de ser substituído, oh que a merda, queres ver? O que foi. Foi nada, pá! E aí, vou ser substituído, caputão. É que não dá não jogar há imenso tempo, olha gamer. Ao menos, ao menos que ganhe o jogo. A menos isso, hã? Vamos ganhar o jogo, hã? Simular o resto? Vamos vamos isso, simular o resto. Hum. Como é que foi, como é que foi? Ai santa Ok Coisa coisas boas Coisa coisas boas 0-0 0-0 Somos campeões Somos os campeões hum, hum. Não havia mais jogos para não Acho que não havia mais jogos Temos ali mais um ponto com a Barcelona não consegue quebrar a igualdade, falha boi da gols. Empate espanhol não conseguiu resolver. Chegaram lá, trouxe se o melhor jogador ah, para o rapaz. Venceu tanto aquele empate. Tem que ser frustrante. Já, já, não gostei nada deste empate. O Griezmann está a arrasar. O são bons companheiros. Will. ok. Obrigado, com o Alexandre. continua assim, filho, fantástico. Ok, mas temos que, temos que marcar. É né? okay. foco um dia de treino. Treino, Eu preciso treino, muito treino. Isto está-me a falhar, eu podia ter marcado tantos gols a... Pá. A Bem a... Dini, vamos começar o treino uh, Cenários atacantes, o que é que temos a fazer? de fazer? os adversários, marca os gols que conseguis neste exercício encenado Ok, marcar gols, é mesmo isso que eu preciso É mesmo isso que eu preciso Toma! Tem que estar com mais força Oi, quem é que são os meus? Toma! Caraças, falhamos! merda toma oh. ganda passe grande espetáculo primeiro bora grisman ah oh, não é o correias ui foda não consigo estou muito a mal no uh. Ah. Tu consegues, homem? Não consegues nada. Oi oh, chapéu. Ah, bem. Fui. Fiquei tão mal, pá. Temos de fazer isto outra vez, não é? Repetir. Temos ainda a oportunidade. Só consegui marcar o primeiro, não é? Foda-se. Ah, que estúpido. Assim é difícil, pá. Oi, oh, oi, oh, oh. que merda. Ah, falhei na beleza. Oi, oh. já foi, já foi. E bumbum não entrou como. Fica meu, Estamos 3 para 2 Já está Sério Sério Fica a merda Vou ter que repetir isto outra vez Mais uma vez Boa, boa Toma lá dentro Vai, vai este, Isto assim está bem Ui, são tantos Oh, oh. <risos> ah, oh! Hehehe! ainda está ainda está aí! Ainda está aí! Fora de jogo! Toma me conta aqui! Toma! Toma! Ah, quase passava! Ui, quem estou? É Enganei-me, mas também já conseguimos ali o excelente não interessa! Olha um gol daqui já! Caracas é meme isso, é mesmo isso que eu tenho que fazer! treinar, oh então que mal passa Hunter sério, com 3 jogadores e não interessa conseguimos o A bora, o que é que é seguir desempenho de volleys para o máximo gols possível contra a guarda-redes, remata em vólei e acertar nos ovos adquiridos remata em vólei? é aquele primeiro não é? oh que merda bora, bora, bora, não há de ser nada Pumba, vólei. <risos> me conta Bomba! Boa, boa! Sempre com a canela! Boa! Ih, ao poste! Fizeste o mais difícil! Saltar no poste! No guarda-redes! Que estúpido! Pá. Boa! Vai vai, vai, vai, vai, vai! Vai! Toma, já está lá dentro! Espetáculo! Espetáculo! Estamos a ganhar a perícia! Boa! Ah, mais um bocadinho, mais um bocadinho! Toma! Espetáculo! Ainda conseguimos mais um, ainda conseguimos mais um! Uh, bem, oh. bem chegado muito bem né? okay. ainda vamos ter mais jogos eu não quero que esse campeão okay. avançar treinamos bem ali na finalização mais uns pontinhos Forma sempre obrigado pelo esforço de hoje muito bem ora tens para mim e ainda temos um com o Gothet que caralho. Quer dizer que temos que ganhar, não é? Está tão difícil. Mencionou-me, o que é que mencionou? Os adeptos até não existem mais. <risos> ainda por cima, pá. ainda só num pressão de gajo. Nesse fech, man! Ok, temos que ganhar o Gothetado para nos metermos à frente, senão estamos lixados. Vamos lá fazer mais um esquito. Como uh, é uh. que está? Pois pá, temos que. Temos mesmo que dar ali no litro. Senão vamos disto para melhor. Ok, ok. Agora treinámos a finalização. Temos um é uma monstro uma liga na, finalização. Na, liga na finalização. Vamos isso. La liga para a isso. Vamos Liga Santander. Ok. Vamos embora. Oh, já é estou à porrada. para acho que that back four is really. Oi! Boa, boa. Bem jogado, bem jogado. Vá, mas precisamos marcar, ah, marcar logo. Sem pots. Uh. O que é isto? ganha, ganha a bola. Way away well away from goal. Way away from goal. Ah, ganhou. Oh, caracas, não ganhaste. Estou eu aqui à frente. Ora, mora. bem jogado a 21 sério, mas solta para, para quem? Para quem? Tava lá ninguém. Ih, para... não, estou lesionado. Levanta, levanta, levanta. Vanta. Não parei a bola. Faz isso, isso, isso. Santa. levanta, levanta, amigo. Levanta, amigo. Estou lesionado, estou lesionado. Ainda vou sair, queres ver? Oh, que um golaço. Ah, passa a lesão, passa passazão vai, vai, estar tá tudo bem. Tudo bem, é? Eh? Tá tudo bem. Tá tudo bem, tu não tens nada. Não utilizamos agora, caraças. Oh, caraças, estou lento para caraças. 40 Bel passe, fiz nada. Minha nem, mocarés. Ah, já deu bom, está bom, tô bom. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Está na linha. Isso, isso, isso, isso. Tumba! Graças a ali pelo broquinha da agulha. Ah, toma o passe, pau, Que é isso? Ah, ah, ia ficando com a bola. Funcionem, pá! Boa. Bora, bora. Vai aí na linha. Oh, caralho. A sério, não passa. Ninguém passa a bola porque, pá? Eu preciso marcar um golinho. Vem ganho, vem ganho, Passa a bola. Dá na frente. Anda lá, vai aí, do gajo. Vá, faz faz rodar a bola, faz rodar a bola Isso Isso Caraças, tem que pedir a bola se os gás não passam Já foi Ai, quero um grande passo Preciso melhorar o entendimento com o Griezmann O que é? Queriam melhor que isto? isso é uma desmarcação do Caraças Joga, joga que é isso? Dá ali, olha aqui, vá Passa mais -me a merda da bola vocês tomam, a chatear já ai Griezmann não percas a bola assim, meu deus anda, funciona, funciona na linha está Griezmann linha essa rainha está Caraças, precisamos ganhar, tá? Por favor, por favor, eu quero ser campeão. Deixa a bola, deixa a bola. Corta, merda, canto, Oh, Jesus. ganha a bola. Também bom, também bom. Oh, não tá nada bom. Pensei que o gajo tinha dado para fora. Isso é minha. Ah. Caraca, como é que eu fiquei com a bola? Da a a sério, tanto tempo! Olha aqui, dá uma bola! Ui! Cá ah. merda! Mau passe, Pois era só o Graves mandar! Ui! Outra possible. vez! Deixa, deixa, isso é nosso! Olha, agora, agora deu uma bola para aqui Carasas, bateu na cabeça, de absurdo Cabrão, pá ah, Quase marcávamos Ok, Isso precisamos melhorar, senão vamos sair outra vez Vamos, vamos Não estamos a jogar a ponta de um corno 6.6 6.6, pá o está e estamos Vamos lá, agora é que a gente vai, vai lá forte efeito. O oh, que é que foi? A bola está. Nosso poder. They they poder daí, daí. olha aí, outro lá. que é isso? Atão, é atão! É corta! Bora, bora, right. corta a bola. Não deixa jogar aí, não deixa jogar aí, hein? não brinque com esta merda. Precisar, eu tô aqui à frente. Vá, isso. Põe na, põe na linha, isso. uma chance, hardly sério Poda. ninguém tira ninguém Pissiona, pressiona, pressiona ai, caralho, sério, pá o que, que foi, fora de jogo outra vez? mas é que o gajo está sempre fora de jogo também saia daí, ô oh, cabrão é um man, mas o Mamas mais nejo malpá, ficam tantos gajos ali à frente a fazer a porcaria de um passo lá para cima sai Tchau. Não levamos a merda de um golo. Vai, pressiona, pressiona. Pressiona. Ui, ui, ui, ui. Tira, tira, tira a bola vi Foda-se, cara. Susto, anda lá. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha, olha. Risco de ser substituído. Pois estou. Estou a jogar um cara pá. Tira. Tira. Põe lá na frente. Isso. Isso. Bora Hunter! Bora Hunter! Segundo posto! Que coruças! Que mal passe! Que mal passe! Estes gajos dão um bocado da cabeça! foda Estes gajos dão comigo, É hein, doido! Vou ser substituído! Estou a ver, estou Eu já vi, já vi! Well, Fui substituído? Best. Não, ainda não! É que eu estou! Isto aqui! O que é que eu estou a fazer ali na defesa? É ai, ai, ai, ai, ai! Tá merda! Isso! Oi. Merda! foda-se! Bora, bora, bora, bora para a frente! Bora, bora, vai, vai, grise, Alex vira, Hunter vira jogo, vira mais jogo, vira mais jogo. O que é isto? Ta <tos> ta! Oi, oi, oi, oi! Gol, gol! Gol, caraças! Não fui eu que marquei a câmera entre. Não foi para jogo, para não partes esta merda. Por que eles estão a correr assim? Ah, talvez. Tá Ih, era um passo! Como é que é o cabrão? Ainda cortou substituído. merda! Mas olha yeah, viado, merda não, estamos a ganhar, estamos a ganhar, não está mal. Interessa a três é? Interessa a equipe, simular, simular. Vocês ganham essa merda, Vocês ganham essa merda! Por favor, ganham -me essa merda! Toma caras! Como é que estamos? Eles andam ali atrás da gente. Vamos ver aqui o tempo. Ok, ainda dá para fazer. Vamos fazer mais um. Vitória, get a exibição, Muito bem. Vamos avançar. Foco de treino. Vamos fazer aqui o fogo de é tanque que salvar. Estamos ali. Risco, para Um pontinho só. Um pontinho só é muito difícil. leita of a trainer are the workers. Vamos lá, o que é que é isto? Uh, coloca a bola no balde. dizer, <risos> não ainda não fiz nada destes. Oi. Nice. Vamos ganhar o Griezmann. Ui. Ai, que merda. E toma O que é isto? Eu sei que é força, força. Lá dentro. Caraças, já está, já está, já está. Boa! Oi, oi, perfeito. ó. Oh, e não entrou. Ui, ui, não entrou em nada. Tá, boa. Quanto é que estão tá, é tá os pontos? mil Griezmann não tem nada. Ou oh, oh, aquilo é o meu. Boa, 800. Dá-lhe, dá-lhe, boa. Oi, estamos a perder isso, né? Ou oh, não? Não sei qual é o meu. Deixa ver, 8000 Será que este é o meu? Não consegui! Oi! Mas não fiz pontos! Ah, e o outro está a subir! O Grisman vai ganhar isto! Oh não! Vai mal dizer porra! Ok, marcação, desafio! Rouba o teu adversário correndo todos os portões antes dele! Ok! Vamos correr mais com o Risman! Ui! Ui! Ui! <risos> Boa. Aí depois é levar a bola, carças. Cá bola. Oi. Já tá, já foste. Ok. Oi, oi, oi, oi. Não. Já foste. Boa. Boa, Hunter. Oh não Taca a bola Ui caraças dei a bola Que merda Estúpido Ah oh, não foi! O que? O que? Cá Minha Minha Minha Ah não fiz nada Não foi falta Cagando Porcaria Vá, ah, bola é minha Bola é minha Pois é Pois é Já foste Não foste nada Ha Estúpido tem que ter cuidado com os pontos, pá. Tem poucos chines. Ah, já vou. Toma. Já Acabou? Boa. Continuar. fizemos um F, um A. Não está mal. Não está nada mal. Ok. Avançar. Vimos ali aqui no controlo. Fixe, fiz. Well done. Well done. Ora, só ver aqui as publicações, ameaças para festejar não a bem, tá bem, bem Ok, ok pessoal, vamos ficar por aqui, deve falta muito pouco Opa, okay, eu não consigo ver a merda dos jogos, porquê? Será que é onde? A gente já tinha visto qualquer coisa disso, era ver aí um, um sítio que, que, que, que coisa que a gente via, não era? Uh, taça, resultados, resultados ora o próximo jogo a de maio deve estar a acabar isto começa acaba sempre aqui nesta altura vamos jogar ainda contra o Betis não sei vamos ver olha é, é, é o que é o que for é o que for temos aqui parceria de ataque personalização atributos não temos assim mais nada mas pronto ok pessoal vamos ficar por aqui eu vou tentar fazer outro rapidamente que é para ver se acabamos isto já que entretanto falta um mês e meio mais ou menos dois meses para chegar o novo FIFA mas certamente vou acabar isto sei lá, mais uma semana se calhar isto não deve, não deve ser muitos jogos apesar de que eu só tenho colocado dois jogos por semana mas isto não deve não devem faltar muitos portanto vamos dar aqui se a isto tentar fazer dois jogos por, por vídeo que é para acelerar aqui um pouco o processo e pronto, hoje é tudo Quanto a vocês, beijos no próximo vídeo. Tchau.